Bom dia, gato. Bom dia. Que é dia de voar, né? Não, não fala não. Xan, você vai, não adianta não, Xan. É o um mago voador. O Brambaladeiro já, velho. Pra que, João? É cheio de arrebação lá em São Paulo, velho. <risos> <risos> Muito boa noite. Papai do céu, abençoe a noite de todos vocês. É... Ontem e hoje a gente, assim que acabou o show, foi pegar a estrada de novo. E aí, assim que cheguei, vim descansar pra poder fazer uma boa entrega, um bom show. E é isso aí, tô muito feliz. O DVD já tá 100% aí pra todos vocês. Agora é pensar nos próximos trabalhos, nas próximas músicas e... Agradecer muito a Deus Muito a Deus por todos vocês que estão ouvindo E abraçando em todo meu coração Muito obrigado, tênue. de verdade né? Valeu Alguém que quase sempre sou... se atrasa Mas que não te troca por nada E a minha vida melhorar Eu tô jogado nesse bar Ligando pra ela voltar Escuta aí garçom Aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Eita E aí Mago Esse é uma partida muito boa Jogador descansado, nunca mais tenho corrido é de jogo, acontece. Ganhar e perder sempre, né? Valeu, valeu. E aí tem que filmar quem ganha, irmão. <risos> não acerta. Não, acertou, tal, mas a gente tá finalizando, trabalhando com a técnica. O povo olha pra estrutura aqui e diz que não joga bola, não. E mas... a torcida? E é a torcida? A torcida. E minha torcida, tem que respeitar. Bora torcida! Eita! <risos> valeu, galera, tamo junto. Você vai aproveitar a festa? vai aproveitar? É vai namorar hoje?